Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Dialoga Ribeirão. Queria, antes de tudo, pedir a todos e todas que acompanhem as nossas postagens nas redes sociais, deixando a sua curtida ou o seu comentário. Hoje vamos falar especificamente da possibilidade de um golpe militar no Brasil atual. Tenho sustentado aqui, em outros lugares, que um novo golpe militar no Brasil de hoje não só é possível, como é provável. Já antes do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, eu sustentava essa hipótese, essa possibilidade. Aliás, num texto produzido em 2015 para o Ministério Público, como membro do grupo de análise do relatório da Comissão Estadual da Verdade, em São Paulo, indiquei os argumentos legais que os militares utilizariam para aplicar o golpe no futuro. Portanto, há seis anos ou mais, suspeitei que os militares estavam assanhados para voltar ao poder e podiam fazê-lo até mesmo nos termos da lei e da Constituição pois o militarismo continua entranhado na nossa legislação democrática desde 1988, especificamente no artigo 142 da Constituição e na Lei Complementar 97-99, que complementa esse dispositivo constitucional. E qual o porquê ou porquês dessa minha suspeita? Dois motivos a sanhar os militares. Primeiro, o veemente repúdio à reeleição de Dilma Rousseff em 2014 pela classe, por parte da classe dominante. E a instalação da Lava Jato também em 2014, com claro propósito de atuar politicamente contra o partido que estava no governo, o PT. Esses dois fatos faziam pressentir desde logo que os militares, sobretudo do exército, em algum momento viriam com o pretexto histórico da defesa da ordem e das instituições. Permaneceriam de campana, só esperando a hora certa, o momento propício para dar o golpe. A defesa da ordem e das instituições é a desculpa sempre usada para justificar os golpes militares clássicos, com canhões na rua e brusca tomada do poder. Todavia, desta vez, o exército resolveu seguir a nova cartilha dos golpes, por dentro da democracia. E o então comandante Eduardo Vilas Boas, que de boas não tem nada, pressionou o STF em 2018 para manter Lula preso, tirando o petista da eleição. O STF, acuado pela mídia e então também pelo comandante do exército, cumpriu a ordem, manteve Lula na cadeia e ajudou a parir Bolsonaro, que chegou ao poder meio no susto e trouxe consigo o seu projeto autocrático. A moda dos novos populistas autoritários bolsonaro passou a atacar as instituições democráticas STF congresso a mídia a universidade a cultura como estratégia para corroer a democracia por dentro e consumar seu projeto autoritário para tanto está cooptando o baixo oficialato das forças armadas as polícias estaduais as forças de segurança privada e as milícias paramilitares armando esse povo todo, e o faz abertamente. Agora seu processo de cooptação está chegando à cúpula das Forças Armadas. O episódio Pazuello é um exemplo escandaloso dessa cooptação. Além disso, o capitão já iniciou há muito sua retórica vazia contra o voto eletrônico, Pondo em dúvida, previamente, a segurança desse voto e, consequentemente, a lisura da eleição de 2022. As milícias digitais de Bolsonaro já estão difundindo na internet que a próxima eleição presidencial poderá ser fraudada para afastar o capitão do poder, o que justificaria um golpe militar para por ordem na casa. A prova de fogo para a democracia brasileira será mesmo em 2022. Se Bolsonaro vencer nas urnas, irá consolidar seu projeto autoritário, inspirado sobretudo em Donald Trump e Victor Orbán, da Hungria, amordaçando a imprensa adversária, sufocando oposição no Congresso, restringindo a atuação do STF e mudando a legislação para permanecer no poder além dos dois mandatos. Se Bolsonaro for derrotado, aí sim virá a guerra híbrida e o golpe clássico, com imediata recontagem de votos, cassação da chapa vencedora, anulação das eleições e entronização de um governante provisório, que poderá ser o próprio Bolsonaro ou algum outro preposto dos militares. Esta última hipótese me parece a mais provável. À vista disso tudo, é, vai ficando claro que os dois grandes desafios para a democracia brasileira em 2022 serão, primeiramente, derrotar a extrema direita de Bolsonaro e, em seguida, assegurar o resultado das eleições. Esse será o momento mais delicado, de maior risco para a nossa democracia, desde que mergulhamos numa profunda crise crise institucional em 2014, que passou pelo impeachment de Dilma, prisão de Lula e ascensão desastrosa da extrema-direita no país. Por hoje era isso. Voltamos brevemente com mais comentários no nosso Dialoga Ribeirão. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é como o PT